Não ser sempre, para não ficar sempre no mesmo palco, sabe? É cansativo, né? Ficar sempre, compartilhar tudo. Então, bom, me sinto mais leve agora. Tá, é mentira, é mentira. Mas, bom, é... não sei o que falar na verdade, porque tinha que preparar algo para falar. Maestro, pode ir. É que queria me preparar algo, não? Para falar. Mas eu sou assim, sou uma pessoa muito, muito instintiva, né? E quando sinto uma coisa, eu tenho que fazer. la e já! E por isso decidi não preparar nada, porque... Acho que as palavras que saem do coração, mas sim, São melhores que as palavras escritas num papelzinho, né? E... E bom, pra mim é, é... Essa vez aqui é muito especial, né? Porque estou voltando no Brasil com o com um Brasil no coração de verdade. Porque muitos, muitas pessoas, muitos de vocês sabem que né? ah, passei muito tempo aqui. E, e teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro Brasil. E eu posso dizer que eu amo de verdade o Brasil, amo as pessoas, amo todos vocês. Muito Como vocês são pessoas simples que, que amam a vida. E é verdade. E é isso que eu aprendi no Brasil. E, e é por isso que vocês ficam no meu coração. E queria dedicar essa próxima música a todas as pessoas que estão aqui esta noite. Que foram parte da, da minha história aqui no Brasil. E tem muitas. Tem, tem muitas pessoas aqui. E, e espero que pode me ajudar, ajudar a cantar essa próxima música Porque, bom, eu tenho a letra aqui, né, as palavras Então, respeite Vamos Assim Ai, Que o dia